Olá, galera! A quem fala é Felipe Rodrigues, professor de linguagem e redação. E venho por meu deste vídeo agradecer a Gestos Pernambuco por me, me deixar participar de um processo fantástico, foi o GT, LGBT, e desde já dizer que a Gestos tem sim um projeto social de maior valia e, uh, uh, em continuidade, que a luta não acabe, nesta data, neste 17, que ela continue todos os dias, porque homofobia é e deve ser crime, e com certeza deve ser mais emblemático um problema social. Um abraço e desde já, saudações!